com vocês aqui, um pouco a partir do acúmulo do que a gente já teve nas aulas anteriores, nas discussões anteriores. E aí se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem, a gente vai, a gente vai conversando. Então, primeiro, né, a gente tem que entender o que que é esse projeto colono capitalista, né? Como eu falei, a noção de colonialidade, a noção passa a se entender que existe uma geopolítica, uma divisão no mundo que entende um lugar como colônia e um lugar como metrópole a partir, né, a partir do surgimento do capitalismo, a partir é, da expansão é, europeia para os territórios é, que foram é, classificados como colônias posteriormente. Esse novo padrão mundial que surge com o capitalismo é o que alguns filósofos, alguns teóricos vão chamar de colonialidade. Né? Os estudos decoloniais, os estudos pós-coloniais, por que decolonial e pós-colonial? Eles entendem que a, a formação da estrutura social na América e na África são marcados por esse eixo colonial, né? desde a expansão europeia e colonização europeia, e que isso marca a atualidade. Então, a colonialidade não é algo que ficou no passado. A colonialidade é uma consequência, né? o que a gente vivencia hoje em dia é uma consequência da forma como a colonização é, é, alocou sentidos, né? alocou, gerou identidades também é, nesse, nesse lugar aqui que foi chamado de América. Né? então a América ela é constituída a partir do olhar do europeu né? essa América né, com essa visão colonial né? essa visão colonialista sobre a América porque a América já existia com outro nome não era América né? a gente tinha aqui toda uma constituição social na, na, no que hoje se chama de América toda uma constituição social no que hoje se chama de África que é muito é, diferente daquilo que foi imposto né? Então, esse capitalismo que nasce, esse capitalismo que surge, é um capitalismo eurocentrado, né? é uma modernidade eurocentrada. E aí eu trago então para essa discussão o Dussel, o Henrique Dussel, que é um autor mexicano que tem o um livro 1492, o um encobrimento do outro. Como é que a colonização encobre, de acordo com o Dussel? Né? Quando o, o, o, o europeu chega aqui no nosso continente, ele, ele olha classificando, ele olha e fala bom, eu sou de uma cor, você é de outra então você é o outro né? então esse encobrimento eu acho que está é, é, é, é, na gênese né, da formação é, da, da estrutura social brasileira e da estrutura social latino-americana então é, é isso que a gente fala né, que molda né, a modernidade, o que a gente chama de modernidade e colonialidade o advento do capitalismo marca a modernidade e o capitalismo está totalmente relacionado com essa colonização europeia, que se autodeclara branca e demarca os outros como negros e indígenas. Né? Então, nessa, nessa demarcação, a gente vai ter essa separação, né? eu e outros, que os, que os europeus fazem, né? ao chegarem aqui, ao chegarem na África, e vai ter essa separação entre centro e periferia. Né? Nós somos o centro, vocês são a periferia. Então, a população que vai, que está povoando as colônias né, vai ser entendida como esses outros a partir da negação desse eu. Né? Quando os europeus chegam aqui, a identidade é imediatamente é, é, é forjada nessa segregação. Então, tá na nossa formação social, na nossa formação histórica, ela já começa com essa segregação. né? Ela, na verdade, ela começa desde a perspectiva europeia porque ela já existia muito antes, mas essa perspectiva racional europeia que traz esse, esse, essa colonização como a gente conheceu, traz, então, íncita essa ideia de eu e outro centro-periferia. Né? E uma coisa que é, é, se esquece muitas vezes né? é que para você definir o que é centro-periferia, a periferia tem que, é uma uma definição tanto quanto centro. Então, você nesse processo, né, de cunhar a linguagem, né, quando você está dizendo eu sou o centro, você é periferia, é, você entendeu o sentido do que é periferia. Você não entende periferia sem você entender centro. Você não entende o, o outro sem você entender o eu. Então, quem classifica? O europeu? Então, por isso que o europeu se entende como eu, o europeu se entende como branco, né? porque o, o, o, o branco também é racializado. Né? Quando, na medida em que ele olha, enxerga, chega nesse lugar e fala você é diferente porque a sua raça é outra, ele está se racializando. Só que é um processo que vai se cristalizando, vai, vai se tornando né, naturalizado, porque a gente tem o, o eurocentrismo. Né? O, o, a perspectiva hegemônica é a europeia, né então por isso que essa definição quando você para você definir periferia você tem que definir centro e da mesma forma o contrário para você poder definir periferia você só define periferia a partir